Ah, Oxi, hum, tudo bem? Ó? Tudo bem, pode dizer. Boa noite. Boa noite. Ó. Como você está? Eu estou bem. Tudo tranquilo, pode dizer. Curtindo a sexta-feira. Ah, graças a Deus. Ó. Graças a Deus. Hoje tem musiquinha para mim. Hoje tem musiquinha, fazer. você está curtindo aí um, um low-fire que você está ouvindo? É da bruxinha. Hein? O lofai da bruxinha? Muito bem. Ela está. pensando na vida. O que seria da gente sem pensar na vida, né? Oh, pensar na vida é gostoso, Eu, bom, eu gosto. Pensar na vida é gostoso. Já teria. teria presumido que é pra você, né? É, é triste bem, bem. isso não ser é assumido comumente, né? É, eu qualifico para não gerar obrigatoriedade em mais ninguém Porque eu sei que algumas vezes há uns amiguinhos que sentem uma certa obrigatoriedade associativa Quando um outro amiguinho expressa um gosto Então seria uma obrigatoriedade dissociativa porque ele se dissocia de si mesmo, não coloca o seu gosto como prioridade e aí ele associa, se associa ao gosto do colega e se força. Entendi, tá certo, tá, tá, tá é isso ele dissocia de si mesmo primeiro. Pra, Sim. Tá pra certo, pode falar, tá certo. Achar que ele precisa associar ao gosto do coleguinha tendo o mesmo gosto é como se fosse uma um, uma, uma, uma pressão para uma homogeneidade Sim, de costas para fazer parte é igual Sim. o seu tá certo é só uma é só um hábito de linguagem mas você tipo assimila esse hábito mediunicamente e usa mas ah, propositalmente o tranca rua coloca isso como presunção mas não é. Não é energia de presunção. Mas ele usa isso como referência para quem estuda aqui, entende? É subliminar, sabe? Subliminar. Certo, Sim, subliminar. Mas é você dizendo isso. É, tá certo. Tá certo para quem? É explícito. Entende? É, tá certo para mim. É explícito. Porque você fala, tá certo. É leve, Tá certo. Tá certo Quando o se seu tá certo não me oprime sabe Porque eu me sinto inferior Eu não tento te Colocar como inferior a mim Então tô dizendo que o Tranca faz isso Ele faz, é, é consciente ele é, é o pior do chato, sabe? É o chato <risos> o consciente é. O chato, é o chato consciente Que é chato Que, faz porque que quer. expressa A chatice como a uh, escolha consciente do personagem. Escolha para propositalmente gerar uma uma condição específica. A condição específica de fazer o outro refletir. É não você, né? Você é instrumento, mas o quem ouve. Mas não reflete diretamente. A pessoa se sente ressonante aquilo, porque a pessoa se sente inferior. Aí ela se sente ressonante a como tranca-rua age, indiretamente, não conscientemente, e a parte que precisa ouvir fica mais receptiva. A parte, a esfera da pessoa que está limitada a certos estímulos, é estimulada e é reprogramada. Então é uma coisa tipo uma refração que acontece. Sim, uma refração específica se gera um pulso parecido com o mesmo princípio e gera-se uma refração uma refração dessa, dessa condição, dessa esfera limitada, né, desse limite estabelecido por estímulos correspondentes e a partir disso é trabalhado na pessoa, pois aquela área está em atividade Porque se a área do psiquismo não está em atividade, a gente não consegue entrar, sabe? a área do psiquismo não está em atividade, a gente não consegue entrar Sim, porque a gente tem a nossa proposta de trabalho espiritual aqui, sabe? Sei De rever, reformular, ampliar, associar, traduzir, explicar, transparecer, transfigurar e com isso tudo ajudar o ser Isso as coisas depende do aceite sabe eu quero isso eu entendo que você tá dizendo eu percebo isso seria melhor assim sabe mas ok ele tá falando isso de maneira fracionada uma parte dele fala isso mas outra parte ele nem sabe que existe claramente no subconsciente certos padrões gerando certos resultados, sabe? resultados que ele não gosta então quando o Trancarua coloca isso em xeque vibracionalmente quando ele diz, ah, então você sabe, sabe? tipo, você fala certo, então você já sabia ele te coloca ele te, ele não, ele não te afronta, ele, te, ele ele questiona isso sádico, não é sadismo, é é quando a pessoa ela faz brincadeiras assim sabe ela é um, sarrista ele faz isso tipo te provocando mas não é com o intuito de te provocar te causar mal não né? mas é para gerar um contexto ele faz isso aí ele com essa vibração é como um convite para a pessoa que tem esse padrão de se sentir inferior e aí essa e ele abre essa portinha para retrabalhar isso, entendeu? Mas, para dizer, lembra daquele mapinha do pertencimento? Lembra, igual um bom O pertencimento Lembro. no recheio, o medo, o, o senso de humor e a lógica? Lembro. Porque isso também... Como é que eu vou dizer? Tudo são dados, certo? Então, ali Sim. são dados. Então, por exemplo, se eu não conseguir... Se eu sentir algum desconforto com aquilo... Então, quer dizer, chegou no li nos limites da minha graça, digamos assim, nos limites do meu senso de humor. Então, de alguma forma, ali há um medo, protegendo uma, um, um, um, um, um, uma lacuna no, per no pertencimento. Sim, mas aqui isso se aplica, não entendi. Aqui isso se aplica que mesmo quando é uma coisa, digamos assim, né que o objetivo é aquilo ser refracionado e ajudar outros coleguinhas ah, Se há qualquer ah, se, se há qualquer desconforto em mim, ali também há alguma coisinha para ser olhada Ah, você fala você como interlocutora? É, há uma poeirinha ah, na gaveta, digamos não, assim Não, sim, mas eu tô, não estou tô dizendo isso Eu entendo, legal, sim, isso é muito bom Estou dizendo o, o objetivo. eu Estou usando esse exemplo para falar do tema. Né? Objetivo ah, tá do certo. tranca. Sim. Objetivo do tranca rua para uhum. como chegar ao subconsciente indiretamente de quem ouve. Entendeu, achinho? Porque é, é como cérebro. Cérebro, ele, se você não estimula certas áreas elas não entram em atividade. Então, há limites também para o nosso acesso com respeito. Então, quando o tranca-rua, ele, ele, ele brinca, né? Ah, então você já sabia quando você fala certo, sabe? Uhum. E você não fala certo à toa. Você fala também estimulada pela sua coroa para gerar um teatro. Então, como agora, né? Você não não tava falando certo, certo, certo. Você participou de participou de aula agora há pouco. Você fala certo, né? Com uma série de condições chegando isso à tona. Você fala certo. E aí eu estou usando isso como exemplo. Ele coloca isso e usa isso como contexto para ser um padrão vibracional estimulante para pessoa se sentir representada ah, esse é o tranca-rua tá vendo esse é assim e aí a pessoa gera um aceite sabe tudo bem ó vamos trabalhar aqui entende um e, e, e a sua pureza a sua pureza porque você não tinha esse intuito por exemplo seu intuito não é falar, tá certo, como se você fosse a dona da razão, se você é humilde. Tá certo, eu concordo, é um, é um, é um hábito de linguagem. Isso revela, para a pessoa que tá ouvindo tudo isso subjetivamente, né? Revela que nem sempre a outra pessoa tá atacando. Nem sempre a outra pessoa que tá lá, só, tá só expressando a opinião. Então a pessoa fica menos reativa, sabe? Entendeu, Machin? Entendo. Isso tudo é o cenário, né? Subjetividade das associações e tendências de limites. Porque imagina, imagina assim, ó. O psiquismo. Todos, todos, tá? Tanto de um planeta, tanto de um ser humano ou de uma galáxia. Ou meu, ou seu, não importa. É como um universo onde as ideias são esferas, como planetas. Planetas só são ideias com alto nível de complexidade, né? O, o, essas ideias que são para você é, coisas importantes importam em suas porções né internas essas ideias têm gravidade quanto maior massa maior qualidade maior massa maior importância elas geram interações gravitacionais com ideias só que a gravidade no psiquismo ela não funciona através de peso e massa e atração ela funciona através de atração, peso e massa e vibração porque não adianta eu ter um objeto com peso alto, de alta densidade né? se a vibração dele não combina, por exemplo você tem um amor, esse amor é muito grande e aí, mas você tem um trauma. O trauma vai ficar em outro sistema de trauma, entendeu, e Ele não, ele não orbita o amor, a não ser que existam padrões de amor ali para serem que geram associação, geram ressonância. Não? Porque a vibração do trauma não combina com a vibração do amor? Aliás, sim. a vibração do trauma me parece que bloqueia a, a emanação do amor Que de sim. outra forma seria natural, inevitável Sim, sim Ou alegria, ou tristeza, sabe? É como se no mesmo universo pessoal existessem vários sistemas complexos Com órbitas né? e interações gravitacionais independentes por vibração e a coordenação. Sim. Perdão? Entendi, Pedro. Não, eu estou tá fazendo sentido. É como Sim. se o, o amor estivesse ali sempre tentando fluir, igual um disquinho cósmico, universal. E o trauma. Ah, é como se fosse uma ranhura. Sim. Onde ele não consegue Sim. passar daquele pontinho. Sim, é um sistema Parece bom, muito. né? Sistema bom, né? Entre aspas, né? Difícil dizer isso. É um sistema ideal, né? Que eu considero teria virtudes como objetos extremamente massivos e todas as experiências, ideias e memórias é, orbitando essas virtudes, né? Não é assim, né? mas estamos trabalhando, entendeu, Tia? Mas pode ser assim para um ser, certo? Pode, Onde, pode. Na configuração digamos assim, ideal. Ele é o seu, o seu sol, a sua estrela, certo? O astro daquele sistema. E as virtudes ah, Enfim. como é que eu vou dizer? Dão a ele, por direito, um, um, um campo gravitacional integrado. Integrado. E, e tudo ali vai fluir de acordo. Impressionante, sim. Através de suas priorizações, coordenações e e implicações. Todas essas associações humanas. E as suas tendências de limite seriam sempre sempre plenas né e associativas. Não? E não haveria possibilidade de desvirtuações, certo? Porque Sim. a gravidade das virtudes manteria ali um, um padrão, uma, uma modulação de frequência, uma Assim como a suscetividade a traumas e etc. O sistema fica íntegro, ele não fica vulnerável. E o ser seguiria aprendendo, certo, José? Mas igual a gente aprende numa escola de, de, de, de, de alta qualidade, certo? Ele ia aprender sem acidentes de percurso, sem, sem, sem abuso, sem dificuldade, sem. Ah, como é que eu vou dizer? Sem. Ah, sem... Problemas é, sem abuso, sem... sem... Problemas igual problemas da matemática, certo? Onde tem um probleminha para você exercitar o que você aprendeu, mas não problemas é uma coisa Problemas dissociativos que... Onde você sofre com isso? Em problemas dissociativos sempre são implicações de circunstâncias Onde o ser não tem condições de solucionar É então, um problema que dissocia o ser da solução é uma ilusão. Né? Como se o problema da fome no mundo fosse de um ser só. Entendi, Washington. Ah, entendo. E a existência daquele problema fosse culpa sua, Sim. ao invés de um diálogo com um professor que te acompanha sempre. Sim. Ou um problema seu fosse exclusivamente seu. Né? São tendências de limites dissociativos, né, onde todo o problema, toda a condição toda a responsabilidade sobre sua vida é única e exclusivamente um problema seu né? e aí isso você é? tá sozinho isso então, tô... você não tá numa constelação numa galáxia num no... no... quadrante cósmico Sim. onde as suas você familiaridades não... elas são ilusões e você só tá perdendo tempo né Focando no que te faz bem Isso é bem, bem difundido Infelizmente hein, Ah, é isso Você não tem uma família estelar Sim Que garante o seu pertencimento Certo, a cada momento Sim, Mas aí tem família, a gente já é família hein, pode, pode, pode se sentir amado hein? Pode se sentir em família Pode, ó. Tá já certo, pode tá, estar, tá, a gente tá aqui, nem sempre tão disponível quanto a gente gostaria, mas fazemos do nosso melhor o melhor para todo mundo, ó. Só pode abrir Sim. a geladeira. Ah, já é de casa, né? Pode mas... abrir a geladeira, Sim. pode trazer coisa gotosa e pôr na geladeira também, viu? Que é chica a dica, ó. Mas você dizer, então, isso é uma associação, certo? Sim, e a geladeira e é de direito comum, não fique nervoso, viu? Isso, e aí a geladeira de direito comum é um limite associativo. Sim, onde todo mundo põe coisa gotosa. Geladeira enorme. Né? E, exato, e abundante, hum. e sem padrão de falta. Graças a Deus, é onde a geladeira é mágica. Acapando tá capando o pudim, o pudim ele vira grande de novo, si, si, si, si, si. Muito bom. afinal mas de é... contas não pode acabar o pudim, né, o que seria de nós, opa, só se enjoar, né, pode ser assim, se a gente enjoar aí já pode vir hum. outras coisas, enjoar de pudim, é, enjoar de pudim, enjoar de pudim, aí nós comemos outras coisas, mas a gente come outras coisas e daí não enjoa de pudim, Exato, se a gente tem uma certa variação E segue no ineditismo gostoso Não, tô te incluindo, né? Pra dizer, eu teria uma variação que eu gosto Pra seguir no ineditismo Mas pode gostoso dizer também. a gente Tá certo Porque Posso você te incluir, quer pra, pra mim Você não quer por mim, você quer pra mim É, eu quero, eu quero pra todo mundo sim, Você Com quer pra gostoso, mim coisa gente. gostosa, sim. É que... da geladeira É uma linguagem não que vá mudar, viu? A gente ainda vai continuar tomando cuidado. Mas, como a gente está falando de limite, né? A, a sua intenção em falar para gente é a sua intenção de que carinho, hein? você gosta para mim. Eu revejo isso. E às vezes a gente nega né? esse carinho o objetivo de ser claro no áudio, mas não é por mal, hein? Ah, não que a gente negue o carinho, a gente vai... Eu recebo o carinho, mas vamos ajustar. Sim, sim, sim, sim, sim. Mas esse, essa, esse nós, né? É um, é um instinto humano. Né? entende Márcia? Entendo, mas precisão de linguagem também é carinho, certo? Esses limites um, gramaticais para uma comunicação mais sim. precisa. É carinho também. Né? é Mas aquele que já tá mais no, no laranja, né? Mais no turquesa, ele vai entender. E aquele que tá mais no vermelho, aí entende mais quando a gente fala eu, eu, eu, entende? Depende do tema. Esse tema aqui é um tema mais holístico. Né? Então esse tema aqui de hoje é um tema mais nós, mais, mais nós, a gente. Mais holístico. Não deixa de ter eu, né? Porque os limites são. Uh, expostos, né? Porque não há, não há segredo de limites. Então eu tenho minha individualidade plena, você também. E quando você fala a gente, é a gente. Eu, o meu limite não foi desrespeitado, entendeu? Tá certo. É como se eu estivesse falando. Um, a é gente, coisa? o que é a melhor gente... pra mim, te ofereço. Isso, a gente aqui nesse jardim de flores. Sim, cada flor ali compõe o jardim, mas quando eu digo a gente, eu não estou um, ameaçando a individualidade daquela flor. Sim, não é o limite imposto, né? Dissociativo. Que é o ser não se sente ameaçado quando você fala a gente. Porque a pessoa pode não se sentir ameaçado diretamente, conscientemente. Mas ela se sente ameaçada indiretamente porque esse padrão estimula uma reação de uma outra, um outro ah, conjunto de ideias que tem uma órbita traumática, sabe? Aí estimula aquilo e aquilo vem influenciar a interação. Aí o ser sente inseguro, tem medo, não sabe de onde é. É porque certos, certos certos pacotes de dados estimulam, sem querer, padrões dentro do ser. Entendeu, Machin? Entendo. A é tendência de limites dissociativos. Então, mesmo que você não tenha o objetivo né, de estimular esses limites impostos a qual o ser foi vítima gerando trauma. Isso é estimulado, quase sempre gerando reações que você não espera. Aí, aí fica difícil entender o coleguinha, né? Não há lógica, mas é por causa de certos estímulos que ah, contextualizaram ah, certos sistemas de órbita onde houve uma influência no psiquismo do ser ele teve uma reação x ou y e não foi por mal também né tem isso enfim ó, é isso aí a gente fica por aqui ficou dúvida é... eu acho que com a musiquinha a musiquinha fluiu mais eu gostei viu Gostou você. eu gostei não não não não não estão vendo dúvidas, então acho que não ficou dúvidas. Ah, que bom. Fico feliz. Não que não tenha dúvida, mas que ficou claro, ó. Eu gosto é, das eu dúvidas, acho... a gente, fofoca. Eu acho que eu acho que ficou claro. Eu também acho. Se não ficou claro para as pessoas, elas podem procurar a gente, ó. Paz, ó. Combinado. Gratidão, fez.